Bom a todos. É, com grande alegria que receb recebemos hoje aqui a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros é, do Marrocos, do Reino do Marrocos, na Serra Burritá. Tivemos uma excelente reunião e é, conversamos sobre inúmeros pontos da nossa agenda bilateral e é, das nossa visão de mundo, nossas é, políticas regionais, nossa visão sobre o sistema multilateral e vários outros temas. É, acho que a tinta quase secou na caneta também de todos os acordos que nós acabamos de, de assinar. É, a diversidade dos acordos, que os senhores é, escutaram, é, dá uma ideia da diversidade, da densidade, profundidade da, do nosso relacionamento, é, indo desde é, instrumentos para o estímulo aos investimentos, e instrumentos sobre transportes aéreos, por exemplo, facilitando a conectividade entre os nossos dois países, até a cooperação entre academias diplomáticas, dando uma ideia da, também do interesse nosso de conhecimento recíproco, de conhecimento sobre a, a nossa posição, a nossa visão de mundo. Eu acho que isso foi, talvez, a tônica da, da nossa conversa, da nossa reunião, esse enorme interesse em conhecer o que, o outro pensa da, da sua região e do mundo como um todo. Isso é um esforço fundamental para nós, que né, queremos fazer em todas as vertentes da nossa política externa, que é, é construir as nossas políticas a partir das realidades e a partir do diálogo com os nossos parceiros, é, conhecendo o que realmente é, eles pensam, que, quais são as suas expectativas, os seus é, os seus problemas, as suas perspectivas de solução, é, e não a partir de ideias abstratas. Isso é realmente fundamental na nossa na nossa colocação é, da, das nossas políticas. É, então, falamos, por exemplo, muito da, da questão do sistema multilateral, somos dois países muito ativos no, no sistema multilateral, mas ambos também é, compartilhamos é, preocupações semelhantes sobre a necessidade de que é, o sistema multilateral seja é, um provedor de resultados de soluções, e não simplesmente algo que existe para si mesmo, algo que existe para gerar eh, resoluções e textos que, que se repetem eh, de maneira distante da, da realidade. Eh, eh, falamos muito da, das nossas perspectivas regiões e entornos, foi muito interessante escutar as perspectivas do ministro Burritá sobre a... Todo o mundo árabe e o Oriente Médio enriqueceu muito a nossa visão. O Marrocos é um dos nossos principais parceiros no mundo árabe, e tenho certeza que continuará sendo cada vez mais. Falamos muito das nossas afinidades em termos de valores, dos nossos compromissos, de, tanto do rei do Marrocos, quanto do nosso presidente Bolsonaro e de toda a sociedade, dos nossos países, de eh, sermos países com eh, com valores de liberdade, com valores de eh, boa convivência. O Marrocos é um extraordinário exemplo eh, de eh, convivência harmoniosa, e tradicional, entre diferentes fés entre diferentes comunidades religiosas, algo que tem um valor inestimável, que também é o caso do Brasil, com toda a tradição de, de convivência que nós temos. E, em ambos os casos, falávamos disso também. Algo que vai além da questão da tolerância. Tolerância, claro, é uma base fundamental, mas, é, às vezes, a palavra tolerância dá uma ideia de uma certa distância. E nós falamos de sociedades que, que vão além, onde comunidades diferentes não só se toleram, mas convivem e criam e é, criam um ambiente produtivo juntas. E é isso que nós queremos. e acho que podemos dar esse esse exemplo é, para o mundo. É, como dizia, falamos, então, das regiões. Nós, no nosso caso, falamos muito... Da, da perspectiva de uma América do Sul cada vez mais consolidada como uma região de democracia e de abertura econômica e do problema que precisamos resolver nesse caminho, que é a questão da Venezuela. O Brasil, e eu afirmei isso, aprecia imensamente o apoio que o Marrocos já expressou pelo governo legítimo do presidente encarregado Juan Guaidó, na Venezuela, e não só um apoio nominal, mas um apoio efetivo, através do diálogo tem com outros países, eh, para a transição democrática na Venezuela, a partir dessa legitimidade eh, do governo interino. Então, eh, conversamos sobre a nossa eh, visão, a nossa visão de que eh, só há um caminho para a Venezuela, que é uma transição democrática, a partir desse eh, governo legítimo, e foi muito eh, gratificante para nós vermos que coincidimos eh, sobre isso. Obrigado. Eh, temos, enfim, em toda a relação econômica, enfim, assinamos aí esse instrumento de grande valia, que é o acordo de, de investimentos. Mas, além disso, já embora já tendo uma relação muito densa, combinamos já novas iniciativas, eh, sobretudo na área de agricultura, eh, para aumentar o nosso o nosso intercâmbio nessa área, inclusive também de tecnologia agrícola, e falamos bastante, algo que queremos ir, ir mais a fundo, a cooperação eh, triangular entre Brasil, Marrocos e outros países, sobretudo países na África, onde eh, nos demos conta de que temos uma perspectiva de, de trabalhar juntos em terceiros países, e isso tem tudo a ver com a disposição do Brasil nessa administração de intensificar a sua cooperação com a África de uma maneira criativa, achando novos, novos instrumentos, novas modalidades de cooperação produtiva com a, com a África. Então, como dizia também, falamos muito da das realidades do mundo árabe, eu dizia que o Brasil é, em parte, um país árabe, graças a toda a extraordinária imigração libanesa e síria que existe no Brasil, então temos um interesse especial, uma conexão especial com toda essa região e com todo esse essa esse entorno político, cultural, econômico do, do mundo árabe, e, nesse sentido, foi importante ver as, conhecer as perspectivas do Marrocos, que, sobretudo, por exemplo, sobre a questão do, do Saara, que é uma questão vital para o Marrocos. Eh, queria dizer que o Brasil eh, dá as boas-vindas, vê que com muito bons olhos ah, à disposição ah, do Marrocos de eh, trabalhar rumo a soluções realistas para ah, a questão do Saara, que é uma questão que já tem décadas, e o Brasil tem todo o interesse em contribuir, assim como qualquer outra eh, diferendo que exista ao redor do mundo, para eh, soluções realistas. É, que é, vão além de, simplesmente da, da retórica e criem realmente é, novas bases de cooperação em todos os lugares do mundo na medida em que nós em que nós possamos é, contribuir. Então, é, essa dimensão do conhecimento recíproco de posições sobre temas é, que são difíceis foi absolutamente fundamental, mostrou o grau de amizade que nós temos, o grau de confiança mútua que nós temos, e acho que é, lançamos as bases para uma... Uh, etapa ainda mais produtiva da dessa importantíssima relação uh, Brasil-Marrocos. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao Ministro Burrita. Merci, merci beaucoup, c'est un c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui ici au Brésil et d'avoir ces euh, ces des entretiens très intéressants avec mon collègue le ministre Affaires étrangères et des Relations Extérieures do du Brésil. Uh, le Maroc considère le Brésil comme un partenaire clé, comme un partenaire de référence en Amérique latine. Depuis la visite royale en 2004, les relations ont connu une évolution très positive. Les relations ont toujours été stables, sereines et très prometteuses. Nous discussions nous ont permis de marquer notre satisfaction par rapport à l'évolution de cette relation. Au niveau économique, le Brésil est aujourd'hui le troisième client du Maroc et le Maroc est parmi les premiers partenaires économiques du Brésil. La, la liaison aérienne a permis un, un échange humain plus dense puisque Près de 50 000 Brésiliens visitent le Maroc et près et plus de 10 000 Marocains visitent le Brésil. Euh, notre coopération dans le domaine de la sécurité est également très positive. Nous avons également, au cours des discussions, marqué une ambition plus forte pour cette relation. Aujourd'hui, le Maroc et le Brésil, pour faire plus au niveau bilatéral, Et nous avons convenu des mécanismes, des instruments pour renforcer notre dialogue politique. Le Maroc est très intéressé par la perspective du Brésil sur les questions régionales. Comme je l'ai dit, ces perspectives constituent une référence pour le Maroc sur un certain nombre de dossiers, comme c'était le cas pour le cas du Venezuela, où la position du Brésil a été importante pour le Maroc. Et sur cette question-là, nous avons une convergence totale avec le Brésil sur l'importance d'une transition politique que nous préférons pacifique dans ce pays-là pour répondre aux aspirations du peuple vénézuélien et pour permettre aux autorités euh, voulues par le peuple vénézuélien de diriger son avenir. Et nous allons poursuivre la coordination avec le Brésil sur, cette, sur la question vénézuélienne pendant les semaines à venir. Euh, notre ambition couvre également le domaine économique, comme l'a dit Monsieur le Ministre, Comme l'a dit Monsieur le Ministre, nous voulons enrichir notre agenda économique bilatéral, toucher de nouveaux domaines de coopération et travailler ensemble comme plateforme réciproque, l'un pour l'autre. Le, le Maroc pourrait être une plateforme économique pour le Brésil au niveau de l'Afrique, au niveau du monde arabe, Et le Maroc espère compter sur le Brésil comme sa plateforme pour l'Amérique du Sud. Nous allons également euh, toucher des, des domaines pas encore explorés au niveau de notre coopération, y compris pour relever des défis communs, comme ceux de la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, et euh, la migration clandestine. Nous pouvons partager nos, euh, nos expériences, renforcer nos échanges et inviter les départements, les services concernés à entrer en contact et à développer une coopération qui est euh, au niveau de, de, du partenariat voulu par Sa Majesté le Roi et par Son Excellence le Président. En résumé, je pense que nous, nous avons une profondeur historique pour nos relations bilatérales. Aujourd'hui, aujourd il est important d'inscrire ce partenariat dans le XXIe siècle, dans son contenu, dans ses mécanismes et dans sa démarche. Nos discussions avec Monsieur le ministre ont montré qu'on a les mêmes... La même perception de la diplomatie, une diplomatie orientée vers l'action, une, une diplomatie qui s'éloigne de la rhétorique, une euh, diplomatie basée sur la clarté euh, et l'ambition, comme l'a dit Sa Majesté le Roi récemment. Et sur l'ensemble des questions régionales et internationales, nous avons coordonné sur la base de cette démarche partagée, de manière lucide, de manière pragmatique et de manière qui s'éloigne des discours pour le discours ou des, des communiqués pour le communiquer. Merci.